Na aula passada, a gente terminou com essa expressão aqui para a força de arraste em função da velocidade. Vamos lembrar que ela é obtida através da expansão da expressão verdadeira, para f de v, que nós não temos, em uma, em uma série de Taylor, até segunda ordem na velocidade. Okay? E nós terminamos com dois termos. Um termo, que a gente vai chamar de f linear, que é, então, b vezes v, e uma, um termo chamado f quadrático, que é c vezes v ao quadrado, ok? Então, agora, o que que acontece, né? Tudo bem, nós chegamos numa expressão, mas nós ainda não temos os valores de b e c. Pior, né? A gente não tem esses valores porque a gente não sabe a expressão real para esse cara daqui. Então, o que, gente, o que a gente faz? A gente recorre a experimentos para ver quem são, né? quem, se a gente consegue uma forma ainda que aproximada para B, B e C. Esses parâmetros B e C vão valer para... É, vão, vão ter expressões diferentes, vão ter valores diferentes que vão depender da forma do corpo. Ok? É, agora, como bons físicos, a gente adora um, um elefante esférico. Tá? Piadas à parte, a gente pega para entender mais qualitativamente do que quantitativamente a, a, a questão, né? A gente vai pegar o objeto mais simples e simétrico possível, que é uma esfera, ok? E nós vamos ver quem são B e C para, para essa esfera. Empiricamente sabe-se que b depende do diâmetro da minha da minha esfera, que eu vou chamar de d maiúsculo, e é proporcional a um certo número beta. E c, bom, c vai depender do quadrado do diâmetro e vai ser proporcional a um certo número gama. OK? Esses valores de B e C para uma esfera são tais que B é igual a 1,6, segundo o livro, né? 1,6 vezes 10 a menos 4 newton por segundo metro quadrado e C vale, e C, uh, B não, perdão, beta. Delta vale 1,6 é, 1,6 vezes 10 a menos 4 newton por segundo metro ao quadrado e gama vai valer 0,25 0,25 newton segundo ao quadrado por metro a quarta. Bom, a gente pode pensar, ah, então gama é muito maior do que é muito maior do que beta. Então não preciso, em princípio, eu não preciso, em princípio, considerar, é, considerar é, nunca, né, o, o termo quadrático. Ou desculpa, perdão, o termo linear. Tá? Isso não é, isso não é bem verdade. Isso a gente vê, né? A gente vê é, fazendo a razão f quadrático sobre f Sobre F linear. O que é F quadrático sobre F linear? F quadrático é C vezes V, ou seja, né, é gama gama D ao quadrado V ao quadrado. E o termo F linear vai ser beta beta D vezes V. A gente corta esses caras aqui e a gente fica que esse, esse termo F quadrático sobre. Essa, essa razão F quadrático por F linear vai dar gama D sobre beta vezes V. Tá? Então quem é que vai importar nessa brincadeira? É a razão gama D dividido/ por beta okay? é, essa razão aqui nota que depende do diâmetro da minha da minha da minha esfera tá então que que isso daqui vai dar né se eu pegar é, se eu pegar Gama e dividir por Beta isso aqui vai me dar 1, vai me dar aproximadamente 1,6 vezes 10 t ao cubo segundo por metro ao quadrado vezes v, aliás vezes d vezes v. E agora dependendo dependendo desse dependendo desse desse valor de d aqui, né? Esse esse o coeficiente o coeficiente o uh, coeficiente quadrático vai ser proporcional ao linear. Então, f, f quadrático é igual a 1, 1,6 vezes 10 ao cubo, segundo metro ao quadrado, d vezes v vezes f, linear. Dependendo desse valor aqui, desse valor todo, Aqui, eu posso ter que f quadrático seja muito maior ou muito menor do que f linear. Basta que, por exemplo, para considerar f quadrático por, é, muito, maior do que, muito menor do que f linear, basta que esse termo aqui seja da ordem, por exemplo, de 10 a menos, 10 a, é, 10 a menos 4 ou 10 a menos 5. Ok que aí eu vou ter, vou ter no total uma coisa que vai ser da ordem de 10 a menos 2, f linear. Tá? Por, outro lado, por outro lado, se f quadrático, se, se, esse número, se essa razão d vezes v for tal, que for da ordem de 10 a menos 3, f quadrático vai ser da mesma ordem de grandeza que f linear. E, e se isso daqui for maior... For maior do que 10 a, a, a, a menos 3, por exemplo, for 10, 10 a menos 1, o número d vezes v, né? esse, camarada aqui, esse camarada aqui todo vai ser da ordem de, de 10 ao quadrado. Okay? Então, então, o que, que acontece? Né? Em determinadas situações, a gente vai poder desprezar o termo quadrático frente ao linear desprezar o, o termo linear frente ao quadrático ou ter que levar os dois em conta, tá? E aí o, o livro pega um pega um exemplo, né? Ele ele dá como como exemplo o, o é, calcular f quadrático sobre f linear para três para dois casos pelo menos, né? Uma uh, para três casos, uma bola de beisebol uma gota de chuva e uma gota de óleo no experimento de, de Mílica. E aí, né? Eu acho que o raciocínio do, do exemplo 2.1 é bastante claro. A grande questão é o que é o experimento de Mílica? O que é o experimento de Mílica? É é Ele é um experimento onde você tem, onde você tem um um capacitor de placas de placas paralelas aqui você tem então você tem aqui um borrifador um borrifador de óleo ok quando você quando você borrifa óleo aqui apertando esse essa bolinha de, de, de, de borracha aqui né o óleo é o óleo é sugado daqui e ele sai na forma de pequenas gotículas só que pelo atrito com o, com o nariz desse desse borrifador, elas saem carregadas. E aí você você coloca uma diferença, uma certa diferença de potencial aqui, e você vai ter, você vai ter então um campo elétrico, é, um campo elétrico apontando aqui, tá? E sobre essas gotículas, sobre essas gotículas que, que saem carregadas, que saem carregadas positivamente, né? Uma gotícula que esteja aqui vai estar agindo sobre ela a força peso, vai estar agindo uma força de arraste, uma certa força de arraste F, mais uma força elétrica, uma força elétrica aqui força elétrica agindo sobre a minha sobre a minha gotícula, tá? Variando variando essa diferença de, de potencial que você coloca aqui, você consegue variar a força elétrica de modo a trazer essa partícula a um equilíbrio muito rapidamente, tá? Algumas vão ficar suspensas, paradas no ar, outras vão cair, vão cair com velocidade constante. OK? Então, é, basicamente é isso aqui o experimento de Millikan. Tá? Na, próxima, na próxima aula, a gente, vai falar, a gente vai analisar com mais detalhes a força de resistência, o tempo, os efeitos né, do, termo, do termo linear de resistência do ar.